A Fórmula 1 já está em 2023, os testes de post temporada permitiram ver alguns pilotos em seus novos equipos. Olá, amigas e amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e, neste nosso novo vídeo, hablaremos do debut de alguns pilotos por seus novos equipos em los testes de pós temporada que tiveram lugar em Abu Dhabi esta semana. Mas antes, me gostaria de pedir que deixem seu like neste vídeo, subscrevam se a nosso canal. E conta-nos em los comentários eh, quais de estos pilotos que estão em Nueva Casa eh, les generam mais ilusão para a temporada 2023. A parrilla de Fórmula 1 para o ano que vem se cerrou na semana passada com o anúncio de la chegada de Nico Huckenberg a Haas em lugar de Mick Schumacher. Incluso falamos de isto em outro vídeo de nosso canal. Mas o que esperar de estes pilotos que cambiaram de hogar? Eh, um pouco de isso pudemos ver em los testes de chas marina testes de, test de post-temporada, que tuvieron lugar o último martes. Eh, Ferrari dominou estas atividades com um inusual triplete. Carlos Sainz foi o mais rápido, eh, seguido por Charles Leclerc, segundo. E Robert Schwarzman, é eh, um piloto russo que corre bajo bandeira de Israel, que é o reserva de Ferrari que do terceiro. Eh, normalmente não solíamos dar tanta importância a estes tempos, porque os coches vão cambiarão muito, hasta é eh, o primeiro, eh, a primeira carreira de 2023 que terá lugar só no 5 de março em Bahrein. Pero algo aí que valorá-lo e nesse sentido é eh, quem está contento é es Pierre Gasly que teve uma temporada muito dura em AlphaTauri e agora eh, debutou por eh, Alpine e quedou quarto em los testes. Eh, é incluso por delante do del vigente bicampeão Max Verstappen que terminou quinto com o Red Bull Gasly deu 130 voltas, eh, só menos que Shuk Tsunoda, seu antigo eh, companheiro em AlphaTauri, Tauri, e também menos que Nick Debris, outro piloto que está em casa Nueva, justo em AlphaTauri. Nick Nick Debris deu 151 voltas e quedou octavo, é eh, por detrás também dos de dois coches de Williams, Alex Albon, que já vai para seu segundo ano em Equipo de que do sexto, e o sétimo foi Logan Sargent, um americano que teve um pouco de dificuldade para lograr sua superlicência, mas eh, a ser titular de Williams no ano que vem, e incluso vai ser o piloto mais jovem da parrisa com só 21 anos. Eh, outro debut muito esperado era de Fernando Alonso por Aston Martin. Eh, Alonso deu 97 voltas, quedou solo eh, duodécimo, pero eh, disse que está contento com este cambio, principalmente por la evolução de Aston Martin na segunda parte da temporada, quando Sebastian Vettel e a hora retirado e Lance Stroll eh, lograram alguns pontos que levaram o equipo britânico ao séptimo posto do Mundial de Construtores. Eh, Também debutaram em seus novos equipos Oscar Piastri de McLaren, que quedou no décimo quarto posto, o próprio Huckenberg, que quedou décimo noveno entre os 24. Pilotos que participaram da atividade em Abu Dhabi. E cabe mencionar eh, alguns outros pilotos porque, além de pruebas de pós temporada eh, estas atividades representaram eh, testes de jovens pilotos e estiveram em pista, además de Schwarzman de Ferrari, Leon Lawson na Red Bull, Jack Durr em Alpine, Felipe Drogovic em Aston Martin, Pietro Fittipaldi. Der Haas, Frederic Besti em Mercedes e Théo Puchard, eh, subcampeão da Fórmula 2 por detrás de Durgovic, eh, correu por Alfa Romeo. Entre todas estas novidades para 2023, eh, qual é eh, a que mais esperas? Conte nos comentários, se te ao nosso canal e também deixe tu like neste vídeo.